Que é 10 anos de central Então aqui nessa praça hoje aqui vai ser o funeral Porque rimando aqui eu sempre vou manter a técnica Pra você me ganhar treinar as 10 décadas Eu já brinco até com tempo Só pra te explicar que eu rimo aqui no movimento Pode até pensar Aqui respeito o pai Pra mim nem é MC, é bonequinho do Dolly Fly Aí ah, é aquele que tá no momento até do meme Sabe que você tenta perante a minha sua perna teme Sabe porque eu te explico mano que é o segredo Percebo pelo seu Sembrante que cê tá com medo, até porque você tenta, mas sua rima não é brava. Como MC você não é nada, só serve pra fazer rolê no barba. <risos> <risos> então essa é cobrada ao vivo aí, bradão! É isso que iremos ver nesse momento! 30 segundos de resposta para fractal! Mata ele! Mata ele. Oh. É os mesmo rolezinho que cê para pra cantar oh! Ela quer me tirar mas não cê tá de tirar a ação Tá pensando que é quem acha que cê é função Medo de você, irmão, é que parada Você tem que entender uma coisa, eu não tenho medo de mais nada Nessa vida, por isso que eu coloco a mão na batida Situação que foi passada, agora já foi refletida Ainda mais tu que não passa de um ano prego Visibilidade deixou você cego. Não tem talento mano, você só tem ego. E é por isso que agora você vai cair desse prédio. Nossa senhora. Terminou volta. 30 segundos para pra que tal? Mata ele. Na que que você sabe que o mundo Desse show, ah, tô perguntando então, cadê o seu folga? Cê pensa Ai, que é pra mais aqui. Você esmolta é tá? pensa que tapa tá é tipo play, play, flow. Nesse flow, eu já te matei. Outra marcha ali se agora eu engatei. O MC que é praçado, igual você o desagatei AT, tá pensando que é. Você não tem, então cola nas ideias Quer chegar, pode ir pra mais, mano Senta ali e aprende um pouco Afinal, você fala um monte de ideia, Mas pra bater de frente comigo Só pode tá louco Afinal, mano, como MC Cê é tipo um palhaço que não faz ninguém rir oh. Ô louco, vai deixar, maluco? Ei, ei, vem geral vem, segundos, vem geral, vem geral, vem geral, vem Quer fazer flow, quer fazer flow, pode passar Ei, ei, ei, ei Mano, sabe que nessa batalha, pô, agora eu vou te gastar Você quer falar que é palhaço, que não faz ninguém rir Sou tipo eu faço o é, geral chorar, pô Sabe que eu volto, mano, falou que eu faço pra cantar Só que nessa fita, agora nessa batalha, mano, eu vou articular Falar de ego, cê é prego na visão, não é artista Enconomizou punch, você é egoísta Então cê sabe, mano eu brinco com as palavras, pra mim cê só tem flor Mas o ataque não tem nada, então não adianta Não é um MC completo, cê sabe até tentar Porque eu só mando o papo reto 2016, cê tentou, mas cê perdeu Esse é 2019, eu treinei esse ano, é meu Uau! Isso é o que veremos Na mano, nem rasta. Terceiro. Terceiro. 1 um a 0, terceiro round, Leite vota em 3, 2, 1, terceiro round, para o Fer. Terceiro e decisivo round, família, bate e volta naqueles pique Fractal tá na voz, DJ, quando você quiser, solta a noite Cadê vocês Calma pra cima, então? A energia pesada no terceiro round, cadê? Cadê? Cadê? cadê? Ei, ei, ei, ei, Me mata ele, me mata ele, me mata ele Me mata ele, me mata ele ei, ei, ei, em, aqui, ó. Vai ganhar o nacional, tá tudo bem Tadinho, tá com saudade do que ainda não viveu E mano, oh! não é de Dependendo dessa rima, aí, cê nunca vai viver Porque na realidade, mano, cê não é real Por isso eu digo, e yeah, aí fake no instrumental oh! Você mesmo, você é muito sensacional. Tá com saudade do que viveu. Vai voltar a andar de skate. Eu achei que seria me decepcionei. E aí, fake. Aê, cê sabe, meu mano, aqui cê pode até tentar. Mas infelizmente Gaflou vem pra matar. Cê sabe por que que cê é um mané Vou te mandar pra pares. Tipo meu boot, pares abaixo do meu pé. Vários pares, pra você tá abaixo. Só pra você tentar. Mas sabe que aqui eu desculacho ah, Cê pode ter várias pés, mas não é nota 10 Afinal tem vários boot, mas não chega aos meus pés Tá pensando que é o que, é truta Sem caô, cê ramelou até tá na rima que cê copiou Não copiei porque você que é um amarelo É claro, é vários boot, mas fica suave Eu deixo você é no chinelo Então cê sabe que agora cê é bacato Cê pode até tentar, cê tá na sola do sapato na sola do sapato não é desacato, é que hip hop é alma e eu já assinei esse contrato. Tá oh! se perdendo, mano. Freestyle aqui é, é cacau, não a mente, eu uso o coração e a minha alma. E não mostrou foi nada, só mandou foi mal. Se inspirou no Havaianas, usou a cara de pau. Aê, oh! cê perdeu aqui no problema. Falo de chinelo, te ganha, vai dar um rolê lá em Panema. É, é rapaziada, tá Leite MC vota em 3 2 1 1 a 0, Gaflou Por vocês, pela ordem de rima Barulho para fraquetão. Oh! Barulho para Gaflou oh! É, Renan Chegou o seu momento, meu parceiro 1 um a 1 um. Jurado Renan vota em 3 Dois nice. Um